O Arthur Carvalho, ele é enfermeiro, o Arthur é de Cuiabá, do Mato Grosso. O uso do sabonete, shampoo ou detergente interfere na produção da vitamina D, doutor? É, no momento que você produziu, sim. Então vamos supor, você vai para a praia, tá? chega lá, você fica lá, toma os seus 10, 20 minutos de sol, fabrica, sei lá, 8, 10 mil unidades de vitamina D, depende da sua idade, etc., só que você fabrica ela na pele. Ela leva um certo tempo para ser absorvida, para ir para o fígado, para ir para o rim, para espalhar pelo sangue. Então, se você volta para casa e você toma um banho antes de almoçar, e você ensabou o corpo todo, como o sabão é lipossolúvel e a vitamina D é lipossolúvel, você pode praticamente eliminar quase tudo aquilo que você está produzindo na pele e ir embora. Então, eu recomendo às pessoas o seguinte, você pode até tomar banho antes de almoçar, mas não use sabonete se você quer preservar aquela vitamina D que você acabou de fabricar lá com o sol. Tá bom? é isso aí.